Olha, já de volta E a gente vem, vem trazendo aqui uma informação que está circulando, inclusive Foi matéria da Veja, do antagonista, do informante Põe aí a foto do Everton Rocha Senador, senador da República Licenciado para concorrer ao governo do Maranhão, pelo PDT Ele chamou a atenção aí da mídia nacional nessa segunda-feira o site Antagonista e a Veja online publicaram é, notas informando que o patrimônio de Everton Rocha cresceu 1.300% entre 2014 e 2022 e que, e que o senador em sua declaração de bens à justiça eleitoral olha só gente para as eleições de outubro ele declarou, declarou possuir 500 mil reais em espécie dinheiro vivo É, o negócio é sério, viu? Em 2014, quando ele se elegeu a deputado federal, o parlamentar declarou 325.760 em bens. A maior parte composto de duas casas e dois terrenos. Seu patrimônio foi catapultado em 2018 para 2,46 milhões de reais, um salto de 650%. Naquele ano, quando ele se elegeu ao senador, ele já possuía casas, terrenos, ações empresas. E aí foi só aumentando, né? Só aumentando. Hoje, a maior parte dos bens está em imóveis e ele tem uma casa avaliada em mais de um milhão de reais. E um apartamento em mais de um milhão e meio de reais. O parlamentar ainda tem duas casas, dois terrenos e também participações societárias, além de meio milhão em espécie. Rapaz, para que isso? Que Não quer tanto dinheiro, hein? Notícia do informante, notícia do antagonista e da Veja Online. Patrimônio declarado aí à justiça eleitoral. Eita, rapaz... O Everton Rocha é candidato nessa eleição aqui ao governo do Maranhão, né? Rapaz, o cabra cresceu o patrimônio em tão pouco tempo assim, mil, mil e tantos por cento é... Negócio é... Será que o salário de senador dá tudo isso?